Olá, essa é a estreia do novo quadro da TV Engenharia, Dicas da Graduação. Eu me chamo Engenheirinho e vou compartilhar com vocês muitas informações úteis para a sua vida acadêmica. Neste primeiro programa, vamos falar de um setor muito importante na sua unidade acadêmica, o Nau. Vocês já ouviram falar do NAL? NAU significa Núcleo da Avaliação da Unidade. O NAL é composto por membros da sua unidade acadêmica e seu objetivo principal é avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos oferecidos. Todo semestre, via portal do aluno, é disponibilizado aos alunos uma pesquisa para avaliação das disciplinas cursadas. Uma das importantes tarefas do Nau é a análise das pesquisas realizadas semestralmente. Com base nessas análises, é elaborado um relatório que é entregue aos chefes de departamento. Nos últimos anos, os professores mais bem avaliados foram premiados pela direção da Escola de Engenharia. Resumindo, podemos dizer que o Nau é um ator muito importante da promoção das melhorias de ensino do seu curso. Até logo! E não deixem de curtir nosso canal no YouTube. Tchau, tchau!